A veratinha do céu, essa marula tá boa demais, agora o que eu tenho pra nós aqui quando você vier pra São Paulo é... Beleza, fechadinha, lacradinha, vou deixar guardada pra você aqui quando você vier aqui novamente pra São Paulo A gente vai se conhecer, tá certo? Então, vamos desfrutar o amarula aí, você desfruta a foto, eu desfruto o líquido, é uma delícia isso aqui Eu fui um dos primeiros paulistanos que trouxe da importação, esse, essa bebida aqui não tinha muita divulgação, mas já faz muito tempo aí né? eu comecei a trazer, eu importava do Paraguai e trazia pra cá e se tornou sucesso sucesso deu um dinheirão, legal né então venha para São Paulo pra gente tomar a marula no Terraço Itália ok, bye bye